Ah, aí, nós fomos fazer a última cidade do Brasil, jacaré Canga, já ouviu falar? Não pô, conheço. Caramba, levamos 22 horas dentro da Transamazônica. Caralho! Pô, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui, O que é o seguinte. o é, tadinha da minha mãe, cheguei em casa com infecção intestinal. É, é, e eu fiz até uma música depois pra isso. Aí, <risos> a, a, a, a gente não sabia que, como é que era a situação, Sim. aí ficamos 22 horas sem, só bebendo água. Aí paramos num, num, numa birosca lá de índio, aí tinha um caldo de piranha. Uhum. Pô, eu olhei, um caldo preto feio pra caramba, compadre. Eu falei, pô, não vou comer esse bagulho não, compadre. não vou tomar esse bagulho, que era caldo. É. Aí eu tô vendo todo mundo, é bom, Sérgio, experimenta aí, é bom, bom. Aí eu experimentei um pouquinho bom, é. Pô, aí tomei dois pratos, compadre. Oh, dois do, com quando, boca. É, né, quando chegou na, na, na hora do show... <risos> Comecei a sentir um escala aí, compadre. <risos> Bola, meu Deus. Caralho, foi, irmão. Foi a pior Fez experiência de da de fralda, minha vida. Né? Não, de fralda? Aí eu cheguei, amigo, onde é o banheiro? Aí o cara falou assim, é lá embaixo. Tu desce aí, é lá embaixo. Aí eu desci, tinha um buraco, só pra fazer xixi, compadre. Ah, é, eu falei, é, amigo, bolerão. a situação é outra. O cara falou, é outra? Então tem que ir lá fora, mano. Eu Você falei, tinha que sair da casa. É? Eu falei, pô, e como é que vai ser, compadre? Aí o cara, duas músicas pro MC Serginho. Pô, eu saí que eu, já, eu senti que já tava brabo. <risos> aí saí, meu amigo, só que <risos> Só desodorante. É. Ah. Aí, como é que eu ia me limpar, só compadre? Só desodorante. Aí, é, aí tirei a meia, compadre, com <risos> o Puta que pariu! Aí. Caralho, Serginho. Aí cantei, cantei três Sem músicas. É, né, cantei três músicas de novo, calafrio. Eu falei, Alexandre, segura aí, toca alguma coisa. Saí de novo, aí foi a cueca. Eu falei falar. <risos> tá. Vai ficando lá entre... agora Olha o cara tocando pelado. É. Agora ferrou. Aí, eu caguei a Transamazônica toda, <risos> é, Caguei e foi ficando roupa minha pra lá. E o cara, não, usa folha. Eu falei, oh, usar folha, não sei que folha eu vou mexer aí. É, é aí não fui pega não. Uma, Tudo com caldo de piranha. É, pega uma urtica, Porra, você vai ver o teu cuzão. Uma, como é que e pô, no, no avião foi pior ainda. Aí quando cheguei Nossa. em casa, passando mal... Cheguei em casa, a, a minha mãe, pô, o que que foi, meu filho? Peraí que eu vou fazer um, um, uma canjinha, que um tudo... Um caudinho é, de pira, é, uma, a, <risos> Pô, não, de piré, não, mas foi <risos> parecido, fez de galinha. Aí só trocou o bicho. <risos> amigo, Foi parecido. É. Né? Aí eu tava no quarto, aí me deu aquele calafrio de novo, eu já levantei, vomitando e cagando. Aí eu comecei a rir, minha mãe de joelho rezando, com compadre, de eu rindo. Pô, Sérgio, vai se limpar, não sei o quê... Eu falei, mãe, acabei de fazer uma música. Aí meti. Você deu um peido. Tch, tum, tum, tum, tum, e se cagou. Foi correr pro banheiro. Na merda escorregou. Você deu um peido. Aí. Minha mãe tá chorando. Tadinha da meu mãe. Que maravilhoso. Aí, cara... Que caralho. Pô, desculpa o pessoal de casa aí, mas. Que do caralho. Bicho. Aí de vez em quando eu canto isso no show. Mas é, são coisas, o olho grande, podia ter tomado, mas é, ia fazer mal de qualquer jeito, é, entendeu? Porque é, porque deve, é. deve ter sido um tipo de preparo que você não tá acostumado, né? Aí? É, não. Então, só, só tomando lá agora com... Não, caldo é, o de comida do bagulho é, cai, deve ter feito... No, imagina não. os temperos. Não, as coisas, é, não né? o tempero só não. O tempero, o tempero assim, o tempero... É brabo, é, meu. O tempero, você tá num lugar, você tá em Curitiba, né? Aí você come aquele tempero Bem caseiro e tudo mais. Aí você vai pro Belém do Pará, é vem aquele, aquele tempero forte é, lá. É, sai pra Bahia. Não tem, olha, aí, mas vou te falar, falar. De Dendê, você falou caraca. de um lugar. Aí dá